Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz Esse é o canal sobre as coisas de Deus E você já parou pra pensar que você não merece o amor de Deus? Eu sei que hoje em dia tem milhões de pessoas muito mais famosas E muito mais bonitas, com muito mais dinheiro e falando que sim, você merece Você é o centro do evangelho Mentira, você não é o centro do evangelho O centro do evangelho é Jesus E isso tá falando há muito tempo E eu quero te mostrar o porquê Você já ouviu falar da Arca da Aliança? Indiana Jones adora essas coisas. É, a Arca da Aliança era uma arca com anjos, assim, com asas para baixo, que ficava dentro do templo, lá no Santo dos Santos, onde a presença de Deus reinava. E esse lugar, essa Arca da Aliança, era protegida por todos os judeus. Foi a Arca da Aliança que, quando Davi recuperou, dançou e ficou super feliz. A Arca da Aliança representava a presença do Senhor naquele lugar. E o que, que tinha lá dentro? <risos> isso a gente está falando de Velho Testamento há muito tempo atrás. E isso vai te mostrar porque hoje nós temos que entender que o centro do Evangelho é Cristo e não nosso O que tinha dentro da Arca da Aliança? Três coisas: as tábuas da lei, ou seja, os dez mandamentos, que não era dez nada, era muito mais. Então, as tábuas da lei dos mandamentos do Senhor: uma vara de arão e um pote de ouro cheio de maná dentro. O que, que as tábuas mostram? As tábuas da lei mostram os mandamentos do Senhor que são simplesmente para mostrar para você, para mim, para os judeus e para todo mundo que nós não somos capazes de jeito nenhum de cumprir toda a justiça do Senhor, de sermos realmente justos e santos por nosso próprio esforço. É isso que os mandamentos vêm mostrar, eles são bons e são justos, mas eles vêm para mostrar que nenhum homem consegue cumprir todos, por isso necessidade de Jesus. Essa é a primeira coisa. O pote com maná, o maná era a comida que caiu do céu para o povo de Israel quando eles estavam no Egito, junto com Moisés, saindo lá do Egito e indo para a terra prometida. Saindo da escravidão e indo para a promessa. E aí, eles não tinham comida, eles oram e o Senhor começa a fazer cair comida do céu. Tipo, tá chovendo um hambúrguer. E aí, é chamado de maná. Só que as pessoas rejeitaram o maná. Porque elas falaram assim... Ai, isso de novo, não quero isso mais não, tô enjoada. E as pessoas também rejeitaram é, o fato de que mesmo que o Senhor estivesse dando provisão, Deus estava fazendo cair comida do céu, E falaram, não, enjoei. Não julgo porque né? não estava lá, provavelmente se eu tivesse, eu falaria a mesma coisa, mas é até o povo que reclamava, né? Misericórdia. Mas enfim, esse era o maná. Maná era comida, era provisão, era sustento, era necessidade diária que Deus entregou e também foi rejeitado. E a vara de Arão representa uma liderança que foi rejeitada, porque o povo também não, não aceitou muito essa liderança do sacerdote, de um homem que era representação, de contato com Deus, e essa vara representava essas lideranças, às vezes até políticas, que as pessoas não aceitam. Sendo que a palavra de Deus fala que toda autoridade é dada pelo Senhor. De líder de célula, presidente da república, toda autoridade é dada pelo Senhor. E essa vara que estava lá na Arca da Aliança já mostra que líderes não eram muito bem vistos. Então é isso que está dentro da Arca. O que, que eu acho incrível? que os três elementos, e eu tenho um vídeo falando sobre três, sobre como tudo que é em três na Bíblia mostra a identidade do Senhor e a vontade do Senhor. Vou até colocar no final aqui, se você quiser assistir. Tudo que vinha ali dentro da dark estava mostrando o quanto nós, seres humaninhos, não somos é, capazes, não somos capazes de cumprir ou de receber ou de, de ter a justiça do Senhor. É era o quadro principal do quanto o favor de Deus não era merecido, do quanto nós éramos graciosos em misericórdia. Tudo que estava ali dentro da arca era representações em objetos de que as pessoas não são capazes, não são capazes de agradar a Deus com sua própria força. E que aquilo que vem do Senhor, leis nos mandamentos provisão através dos alimentos, dinheiro, etc., liderança, através de autoridades, sempre é rejeitado pelo povo. E o que mais tinha nessa arca? Ela era toda de ouro. E aí tem mais umas coisas sobre isso, mas vou entrar nesse detalhe. E tinham dois anjinhos assim, com as asas dos querubins, cobrindo isso. E ele tinha um reservatório, onde no dia do perdão, chamado Yom Kippur, acho que era uma vez por ano, o sacerdote ia lá, matava o sacrifício de um cordeiro perfeito e derramava o sangue desse cordeiro perfeito nessa arca, nesse ambiente dos anjos onde o Senhor estava cobrindo ali. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra a nossa realidade. Porque quando o sacerdote, que era aquele que poderia entrar na presença do Senhor, derramava um sangue puro, inocente, de um cordeiro perfeito, na, naquela caixinha da injustiça, <risos> naquela caixinha do retrato da, do quanto nós não merecemos, o povo ficava feliz, porque o que Deus dizia era que, nesse dia, Yom Kippur, o dia do perdão, as pessoas eram perdoadas dos pecados, e então, o Senhor não via mais o que estava dentro da arca, mas o sangue que estava sendo derramado sobre ela. Sabe o que isso quer dizer, Amados. Que nós estamos debaixo das asas do Senhor, como diz o Salmo 91. E que nós não merecemos e não somos bons de coração. E sempre vamos negar aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem de qualquer pessoa. <risos> como já dizia o que está dentro da arca, como já dizia a nossa vida e o Twitter está aí para nos provar isso. Mas que existiu sim um sacerdote maravilhoso chamado Jesus Cristo que se entregou com seu próprio sangue, porque ele podia entrar no santo dos santos na presença do Senhor, e ele derramou um sangue perfeito para que cobrisse todo esse favor que foi merecido. Então agora, eu e você, que somos puramente o que estava dentro da arca, não somos mais cobertos por aqueles elementos. Nós não somos mais identificados pela visão do Senhor, pela vara, pelo maná e pela lei. Nós somos visualizados pelo Senhor pelo sangue. Nós estamos vivendo todos os dias como Yom Kippur, todos os nossos dias são dias do perdão. O Senhor olha e nos perdoa todos os dias, porque o sangue está derramado sobre nós todos os dias. Porque agora a arca ela já não é mais aquele monumento com aqueles objetos, a arca é a igreja. E ela representa aquilo que nos guarda debaixo das asas do Senhor, coberto pelo sangue. E nós temos que entender que uma igreja inteligente é aquela que sabe que peca, que sabe que não merece. Que sabe que não faz nada para conquistar a Deus. Que Ele nos conquistou, que Ele nos amou, que Ele nos cobriu. Então, a Arca da Aliança já nos mostrava que lá dentro tinha o nosso coração. Um coração rebeldinho. Um coração que enjoa das coisas, enjoa do pastor, enjoa das pessoas. Um coração que é, nega a provisão. Ai, mas o Senhor só me deu isso, esse trabalho, esse salário, essa comida. E, e tudo bem, nós somos seres humanos. Mas o Senhor Deus, Ele se fez humano. Para que Ele fizesse o que eu e você não íamos conseguir. Por isso Ele é o centro do Evangelho. Porque Ele cobre tudo que nós poderemos fazer. Tudo que nós poderíamos ser. E agora, quando Deus olha pra você, pra mim, Ele já não vai olhar quem nós somos, o que nós pensamos, mas o sangue que foi derramado sobre nós. E agora, nós somos perdoados e tem que ter alegria como tinha em Israel todos os dias. Então, eu te convido para ter uma vida alegre diante do Senhor e leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Não tente, não tente ser aquilo que você acha que Deus quer de você, sabe? Mas agradeça o que você já é e busque no Senhor, quem Ele é. E isso vai te trazer o melhor. Porque não basta olhar pra dentro da arca, tem que desperdicar o sangue por cima. Amém? Que o Senhor te favoreça.